Aqui nós fizemos um estudo nos dois gráficos onde a gente mostra os retornos acumulados do índice Bovespa após o mês negativo e após um mês positivo. Gente, o que isso pode ajudar vocês? Para quem opera o mercado, entende que existe momentos um cíclicos no mercado. Né? E a gente tem uma certa dificuldade para entender qual vai ser a próxima tendência, em que tendência nós estamos, nós temos uma tendência de alta, de baixa, principalmente quem opera times menores quem faz day trade, quem faz swing trade. Normalmente é, vai, vai aparecer em algum momento esses tipos de dificuldade. Dificuldade é essas que quando você vai obtendo mais conhecimento, você vai conseguindo é, só no olho mesmo, no olhar mesmo ali no gráfico, conseguindo identificar uma tendência, conseguindo é, entrar no momento certo no mercado. Tá? É, aqui eu deixei em específico o drawdown. Tá? e aqui o retorno total em laranja nós temos os retornos acumulados após o mês positivo ou seja, nós vamos olhar o mês imediatamente anterior vamos supor que nós olhasse o mês de julho e nós iria comparar com o mês de agosto então como você pode perceber, o mês passado foi um mês negativo e esse mês atual está sendo negativo também ou seja, nós tivemos um retorno negativo em relação então, já faz confluência com o que está acontecendo com a estratégia, tá? Então, aqui você vê o retorno e aqui você vê o drawdown. Ou seja, os melhores momentos para se estar posicionado no mercado é quando, anteriormente, o mercado fez um movimento de alta, tá? É, o mercado, pessoal, ele vai se, movim, ele vai se movimentar como se fossem ondas, né? Vocês já sabem. Ele vai fazer sua perna de alta e depois vai fazer sua correção sua correção em média vai ser é, 50% do movimento é, da perna de alto, tá? e a tendência ela tende a se reverter quando rompe não só os 50% da perna de alta mas quando rompe o último fundo anterior então aí você vê um possível nível de, de correção do movimento Agora que eu expliquei mais ou menos como funciona, vou deixar esse PDF aí para vocês baixar e vou pedir uma coisa para vocês. Se você puder dar uma curtida nesse vídeo, vai ser muito importante, pois eu estou fazendo esse curso no canal totalmente gratuito e meu objetivo é fazer com que mais pessoas possam ter acesso e não precisem pagar para ter esse conhecimento que eu passo gratuitamente no meu canal, mas que é pago em outras fontes, tá, pessoal? Então, para apoiar o meu trabalho, esse é o pagamento do meu curso, que você apoie o meu trabalho, dê um like e se possível um comentário ou até compartilhar com um amigo, pô. vai ser muito da hora. Vamos lá para o gráfico? Eu estou posicionado aqui em uma operação de swing trade na venda, essa estratégia eu já falei no canal. Lembrando que em, em momento nenhum eu não fiz nenhuma recomendação de investimento e nem faço, tá? eu peço que você consulte seu consultor de investimento aí na sua corretora para poder ter recomendações de indicada. Tá? Essa estratégia que eu passei ela de forma simples e objetiva no canal Foi como eu encontrei, foi como eu peguei o meu primeiro acesso àquela estratégia Após isso pessoal, o que foi que eu fiz? Eu comecei a encontrar filtros e maneiras de melhorar ela E eu consegui, eu consegui melhorar ali é, o foto de lucro, a taxa de acerto Eu consegui diminuir o número de operações sendo a diminuição do número de operações isso me ajudou a pagar menos corretagem a evitar operações falsas e etc essa, essa parte da estratégia é filtrada eu normalmente passo para a galera que tinha feito consultoria comigo é, de swing trade então eu pensei o seguinte eu falei cara como eu estou fazendo um curso gratuito como eu estou querendo acrescentar com, com a galera eu vou passar esse conteúdo também para a galera para poder tirar essa galera do day trade, né, tirar essa galera da bolha, né, e fazer com que elas possam ter resultado. Se você não consegue ter resultado no day trade, pessoal, tudo bem, normal. São muito poucas pessoas que conseguem ter resultados consistentes, inclusive existe vários estudos aí que comprovam sobre isso, tá. O principal objetivo aqui meu é trazer transparência e conhecimento para vocês, beleza? Então vamos fazer um, um exemplo aqui de como funciona a, ali o viés comportamental e você vai perceber que ele tem tido grande êxito nos últimos 20 anos. Vamos olhar aqui a partir de fevereiro de 2020, pessoal. Você vai olhar que o mês anterior de janeiro foi um mês de baixa, então foi um mês negativo. Então o que é que acontece após um mês negativo? Baixa, baixa. O que acontece após um mês negativo? Aqui houve uma alta, mas ele já abriu em baixa, fechou em alta beleza, Por quê? porque nada é 100% pessoal, é um viés, isso pode mudar a qualquer momento, mas tem acontecido nos últimos anos, nos últimos 20 anos, se vai se repetir nos próximos vídeos, eu não sei, mas isso é um filtro que eu utilizo para entender como que vai ser a tendência do próximo mês, eu erro? erro, mas eu apenas erro 40%, no máximo 40% das vezes, é... essa é a minha porcentagem de erro, já a porcentagem de acerto já está em 55%, 60%. Isso já me permite é, tirar um, um, um bacana aqui do mercado para poder viver. Tá, pessoal? É, então, você pode perceber, ó, Fechamento positivo nesse mês, próximo mês positivo, positivo, positivo. Fechamento negativo, negativo, negativo. Ou seja, quando ele quer corrigir, pessoal, ele vai corrigir. Quando ele quer iniciar um alto, ele vai iniciar um alto. E não há nada que possa é, mudar isso, tá? Aqui é a operação, fiz uma parcial aqui com 7 mil pontos e Gente, eu vou encerrar esse vídeo, já estou no meu terceiro ou quarto vídeo. Eu peço desculpa porque eu estou um pouco desanimado, no sentido de eu gravei alguns outros vídeos e os vídeos não ficaram muito bons, né? Mas eu espero estar trazendo qualidade aqui para vocês. Acessem aí embaixo os PDF de todas as aulas e o link dos vídeos de todas as aulas, totalmente gratuito, e não se esquece do pagamento, beleza? Tamo junto, valeu!